Pode vir Vem aqui que é muito interessante que eu vou mostrar Se eu mostrasse isso aqui pra você E perguntasse pra que isso serve Que resposta você me daria? Danada. nada, Dá nada? Tá lixo. Será que isso aqui é só resto mesmo? Você acha que isso aqui só serve pra ir pro lixo? Só, só você, você também acha que isso aqui só serve pra resto? Se tiver no lixo vai pro lixo mesmo hein? Não tem mais jeito Depois está no lixo eu vou perguntar aqui pro pessoal da limpeza o pessoal aqui que recolhe o lixo aqui da cidade isso aqui serve para alguma coisa pessoal é dessa pessoa não serve mas serve para muita coisa é A de reciclar dela reciclar é sim na geladeira também serve né agora eu queria mostrar uma coisa para vocês isso aqui serve para reciclagem também para outras coisas entra aqui comigo por favor ah, ah, ah. A garrafa não servia para nada, né? É? Agora eu estou vendo que ela serve para várias coisas, né? Tem várias utilidades. Aqui, por exemplo, cobriu a casinha, né, pra gente brincar debaixo. Se você vê uma garrafa no Já lixo retiro, agora, o que você vai fazer? Tiro, retiro. Pude observar que pode ser além de construir um telhado, pode ser reutilizado como o rapaz falou, para ser depósito de detergente, que é um detergente caseiro fabricado até aqui mesmo em Horizonte. Eu achei uma pouco eu apanho. Se eu achou um parafuso, eu apanho. Se eu achou uma arruela, eu apanho. Porque aqui, se não se sítio, a gente sai é pior da pessoa. Oi, professor. Oi, professora. Essa história do lixo e do seu aproveitamento que a gente acabou de ver aqui foi só um pretexto para eu introduzir o tema do nosso programa de hoje, que tem como enfoque principal o impacto da tecnologia nas nossas vidas. Você vai ver como o avanço tecnológico pode transformar os hábitos e os costumes das pessoas. E de que maneira a gente pode usar essas descobertas para trabalhar os conteúdos de ciências, códigos de linguagem e matemática da unidade 8. Vamos lá? A era desabitada, só, só tinha mesmo a, a, a BR, tinha muito bicho assim, animal, jumentos, cavalo, essas coisas, bastando, assim no bicho da pista. Hoje é que tá tudo diferente, viu? Jogava futebol na estrada aqui É realmente difícil imaginar que este lugar se transformou tanto em tão pouco tempo. Mas você deve estar curioso mesmo, é né, para saber como é que aquelas crianças chegaram até aqui e por que elas estão entrevistando aquele senhor idoso. Bom, para a gente entender melhor o que é que está acontecendo nessa atividade, é preciso voltar um pouquinho no tempo. Vamos começar pelo começo? Bem, criança, nós vamos fazer o nosso trabalho de grupo agora, hein? E após a entrega dessas fichas que eu vou distribuir em cada grupo, vocês vão fazer o comentário, uns com os outros. Essa é a professora Cristina. E hoje ela chegou com uma novidade para os seus alunos. Fez algumas colagens que tem como enfoque a tecnologia. O importante dessa observação de vocês... É o comentário que vocês vão fazer a respeito dessas gravuras, quais são as informações... Nessas fichas, a professora fez colagens que abordam os avanços tecnológicos. Essa aí fala da conquista do espaço. Mas como será que elas foram feitas? E aonde é que a professora pretende chegar com elas? Para fazer as fichas, a professora pesquisou em diversas fontes, como revistas, livros e folhetos e foi selecionando algumas imagens que pudessem contar um pouco da história dos avanços tecnológicos. Mas a ideia da professora Cristina não é apenas mostrar avanços tecnológicos. Ela também quer que seus alunos pensem, reflitam sobre esses avanços. Por isso, nas suas fichas, ela procurou criar alguns contrastes. Nessa aí, a professora mostrou um escritório todo informatizado dos dias de hoje, como contraponto à profecia de um executivo feito em 1943, que não acreditava no sucesso dos computadores. Já nessa outra ficha, a professora quis mostrar que se no passado o telefone realmente diminuiu o hábito de se escrever cartas, hoje ele estimula essa prática. Afinal, o correio eletrônico, também conhecido como e-mail, Usa justamente as linhas telefônicas para enviar as mensagens escritas no computador. Essas três fichas que você acabou de ver são apenas algumas maneiras de se abordar a questão tecnológica. Alô? Eu peço para ela ligar para você. Tá Bom, é claro que você não precisa fazer igual, os temas são inesgotáveis. Interessante mesmo é que você procure elaborar fichas que toquem mais diretamente seus alunos e que retratem de alguma maneira a realidade que eles vivem. Já deu para fazer a observação de todas as fichas que vocês estavam. Agora eu quero que vocês façam essa troca. As fichas foram trocadas entre os vários grupos, permitindo que todos os alunos pudessem ver todas as fichas. Veja que nesse primeiro momento, a professora não direciona a observação e deixa seus alunos conversarem à vontade. Agora eu gostaria que vocês fizessem comentários sobre essa ficha Conquistando Novos Mundos. Essa que nós temos aí, o foguete e as caravelas. O que, é que vocês acharam dessa ficha? Fala, Liliane. Que tipo de informação essa ficha passou, essa Conquistando Novos Mundos? Eu acho que é o foguete lembra a viagem à lua. O que mais vocês gostariam de falar? Fala, Laura. O foguete e caravela não tem nada a ver. Caravelas e foguete não tem nada a ver. Por que, oh, Laura, que você acha que caravela e foguete não tem nada a ver? Porque da... caravelas é mais antigo e foguete é mais moderno. Mais Muito lindo. bem, gostei dessa sua observação. Mas será, Laura, que não tem nada a ver mesmo foguete e caravela? Você acha que existe alguma relação entre esses dois meios de transporte? O que, é que vocês acham, gente? Para, para, para. Você viu como a professora respeitou a opinião do aluno quando ele falou que as caravelas não tinham nada a ver? Pois é. Esse é um detalhe que vale a pena ver de novo. Um o e caravela não tem nada a ver. Caravelas e foguete não tem nada a ver. Por que, Cla oh, Laura, que você acha que caravela e foguete não tem nada a ver? Porque da... caravelas é mais antigo e foguete é mais moderno. Mais Muito novo. bem, gostei dessa sua observação. Mas será, Laura, que não tem nada a ver mesmo foguete e caravela? Ou será que existe alguma relação entre esses dois meios de transporte? Observe que a professora não foi logo corrigindo o aluno dizendo que ele estava errado. A gente sabe que tanto as caravelas como os foguetes foram grandes inovações tecnológicas que ajudaram o homem a desbravar mundos novos e desconhecidos. Mas o importante nesse momento é ir envolvendo a sala e deixar as crianças falarem tudo o que pensam. E o mais importante, ir raciocinando com elas. É claro que mais pra frente a professora vai dizer a classe que caravelas e foguetes têm tudo a ver sim. Tá muito bem, como vocês já repararam, essas fichas eram mostras nas inovações tecnológicas, importantes descobertas que transformaram o nosso mundo e a nossa história. E o nosso município, gente? Será que ele, houve alguma mudança, alguma transformação com esse progresso, com essas inovações tecnológicas? Diga, Cris. Professora, uma coisa que não foi boa, porque quando o polo industrial... Veio para a nossa cidade metade das árvores que tinha foram desmatadas. Mas será que é só isso? A tecnologia só trouxe coisas ruins? Ou será que ela trouxe coisas boas também? Será que tem como a gente descobrir? Diga, Miss Lene. Professora, a gente poderia perguntar às pessoas mais velhas. Ótima ideia, a gente poderia perguntar às pessoas mais velhas. Diga, Leandre. Professora, a gente poderia fazer uma visita à biblioteca. Muito bem. Que outros lugares a gente podia ir? Diga, Arthur. Na prefeitura. Ótima ideia, Arthur. Com certeza, na prefeitura, deve estar arquivada grande parte da história do nosso município, a história do nosso passado, assim como no cartório, na companhia de luz, nas indústrias, já que o nosso município é um polo industrial. As crianças ainda não sabem, mas o posto de gasolina só chegou aqui em 1962. Naquele ano, existiam apenas 40 carros na cidade. Hoje, são mais de 2 mil, além dos carros que passam pela BR-116. Essa estrada aqui, que liga o Nordeste ao Sul do Brasil. São histórias como a da abertura deste posto, que marcaram e transformaram a vida da cidade, que os alunos vão descobrir durante o pesquisa. Ah, um detalhe... Atividades fora da escola exigem uma certa preparação, que como você deve se recordar, a gente já viu tudo direitinho, passo a passo, no programa da unidade 5. Qualquer dúvida, é só assistir a fita novamente e boa pesquisa! Agora nós vamos dividir a turma em dois grandes grupos de trabalho. Desse lado... Vocês vão ficar com a parte de observação e, desse outro lado, vão ficar com a parte de entrevista, tá ok? Era três dias de viagem para ir a Fortaleza fazer compra, não tinha transporte. Carregar de animal, jumento, burro, cavalos. Assim você podia dormir no, no Alpérez dessa ilha, dormir aí e avançar. Vou... Hoje você não pode mais. Para fazer a pesquisa, a professora dividiu a turma em dois grupos. Um deles foi formado por duplas de alunos. Para direcionar as entrevistas, a professora preparou uma pauta com algumas perguntas. Como era a vida por aqui quando o senhor era criança? Teve alguma inovação tecnológica que não foi boa para a cidade? E qual inovação que mais trouxe coisas boas para a cidade? Através dessas perguntas, os alunos tentarão descobrir como se vivia antigamente, quais inovações tecnológicas provocaram mais impactos negativos na comunidade e quais ajudaram a melhorar a vida das pessoas. Teve alguma inovação tecnológica que não foi boa para a cidade? Não, isso aí tudo que houve, que vem havendo, é sempre é melhora para a cidade. Chegou o telefone, também é muito bom o telefone. tinha água gelada. Não tinha luz, a gente tinha que dormir cedo, teve alguma inovação tecnológica que não foi boa para a cidade? Teve. Teve essa indústria que entraram aqui, que chegaram, elas trouxeram muita poluição, então na parte, quero falar mesmo na parte de lixo, eu não vejo, eu não vejo nenhum avanço tecnológico como fator negativo no desenvolvimento humano. Eu acho que eles só somam. Então, não é que o telefone deve acabar com o nosso ato de escrever cartas, mas o próprio corre-corre do dia a dia que o progresso proporciona faz com que a gente precise usar bem mais o telefone do que escrever cartas. É comum usar mais o telefone do que escrever cartas. E eu acho que, que o que vem assim tudo é, é, é melhora por facilidade. Qual a inovação tecnológica que mais trouxe coisas boas para a cidade? A eletricidade, é né? A é cidade. Hoje em dia, existe produto industrializado de todo tipo. Papel, tecido, sapato, pasta de dente, produtos químicos. Mas nem sempre foi assim. Há 50 anos, o Brasil não fabricava automóveis, por exemplo. Esta aqui é uma fábrica de roupas do Polo Industrial de Horizonte, no Ceará. Mas desde quando existe esse polo industrial aqui? E telefone? Hoje em dia a gente vê por toda a parte, mas quando foi que ele chegou? E a eletricidade? Desde quando existe luz por aqui? Bom, foi para responder a essas perguntas que a professora direcionou o segundo grupo. Ao contrário do primeiro grupo, que foi atrás das opiniões dos moradores, de um enfoque mais subjetivo, esses outros alunos estão buscando informações mais objetivas. A missão deles é mapear algumas inovações tecnológicas presentes na comunidade e descobrir desde quando elas estão ali e por que chegaram à cidade. Seu Nunes, quando chegou a eletricidade aqui na nossa cidade? Muito bem, a energia chegou em nossa cidade no dia 29 do 11, no caso, de novembro do ano de 68, 1968. É claro que a professora Cristina, que elaborou algumas perguntas para as entrevistas, também criou uma pauta, um roteiro para direcionar a pesquisa do segundo grupo, que por sua vez foi subdividido em três grupos menores. Esse grupo número um aqui vai ficar com a parte da comunicação. Vamos anotar os dados relativos à comunicação. Esse segundo grupo vai ficar com a parte da indústria. E o grupo três... Vai trabalhar com a eletricidade. Vamos procurar saber quando chegou, né, o que foi que surgiu na nossa cidade com a chegada da eletricidade. A professora resolveu destacar os avanços tecnológicos nas áreas da comunicação, da indústria e da eletricidade. Pedindo aos seus alunos que levantassem algumas informações sobre essas três áreas. Essa pauta, claro, não deve ser seguida à risca. Cada comunidade tem a sua história. E cabe a você, professor, determinar que tipo de informação seus alunos devem procurar. O importante é manter o conceito da atividade. Ou seja, um grupo faz um levantamento mais subjetivo e o outro vai atrás de informações mais concretas. E o resultado dessa pesquisa toda, hein? No que será que deu? Esses alunos foram os responsáveis pelas entrevistas. Usando apenas desenhos e fotografias, eles fizeram uma espécie de quadro representando as opiniões dos entrevistados. As inovações tecnológicas que os moradores aprovaram foram destacadas com o um desenho de uma carinha que sorri. Já as inovações que foram reprovadas ganharam como marca uma carinha que chora. O grupo 2 também teve que fazer uma tabela. Uma tabela que deveria traduzir as informações objetivas que eles levantaram. Além das entrevistas e do levantamento que foi feito, a professora Cristina também pediu que os alunos procurassem e trouxessem para a sala todo tipo de material que tivesse a ver com o passado daquele lugar. Aqueles objetos, fotos, cartas, cartazes, máquinas e coisas antigas acabaram formando uma espécie de teia de túnel do tempo que permitiu aos alunos perceberem a evolução da tecnologia na história e no cotidiano da sua cidade. Grande parte dessa história, dessa inovação tecnológica, os alunos puderam perceber através da escrita. Isso porque a escrita, seja através das cartas, de jornais, folhetos comerciais, ou mesmo um simples convite de batizado, é uma presença constante no cotidiano dos cidadãos. Fundamental no nosso tempo? É a escrita que nos revela grande parte da nossa história e do nosso passado. E por falar em passado, você observou que parte dos avanços tecnológicos foram reprovados pela população? Observe pelo cartaz. Veja que para alguns moradores mais antigos, muitas inovações foram nocivas à comunidade. Mas as coisas não são bem assim. E isso a professora Cristina deixou bem claro para os seus alunos. A instalação de uma indústria em si não provoca malefícios, não traz danos. Ao contrário, ela gera empregos, agiliza a produção e traz consigo uma série de outros serviços e benefícios para a comunidade. Mas dependendo da maneira como o homem usar essa tecnologia, aí sim ela pode causar danos. Como, por exemplo, jogar esgoto nos rios ou poluir a atmosfera. Então o problema não está nas inovações tecnológicas em si, mas sim no uso que se faz delas. Como você vê, a gente acabou de mostrar uma atividade bem dinâmica que pode ser explorada de muitas maneiras. E por falar nisso, acho que já está na hora da gente rever tudo o que foi feito para não ficar nenhuma dúvida para trás. Vamos ver o passo a passo dessa atividade. Na primeira etapa da atividade, a professora despertou em seus alunos o interesse pela questão das inovações tecnológicas. Na segunda etapa, os alunos foram divididos em dois grupos e saíram em excursão pela cidade, entrevistando moradores e levantando informações. Na última etapa da atividade, os alunos fizeram duas tabelas, uma com as opiniões dos moradores e a outra com os dados levantados pela pesquisa. Você vê que o programa avança e eu continuo aqui, só que dessa vez as coisas são diferentes. Eu não vou fazer mais nenhuma mágica com o lixo. Eu não, mas os alunos da professora Cristina, vocês nem imaginam o que eles foram capazes de fazer com o lixo. Ou melhor, com coisas e objetos que muita gente pensou que fosse para o lixo. Na nossa próxima atividade, você vai ver como é possível usar e transformar o lixo para trabalhar os conteúdos de ciências e matemática. os resultados da pesquisa com seus alunos, a professora quer saber o que eles acharam de mais problemático na cidade. Muitas pessoas é, acharam que o progresso trouxe coisas ruins para o nosso município. E o que, que vocês acham que foram essas coisas problemáticas trazidas pelo progresso? Professora, eu acho que ele trouxe a violência. A, tu acha que foi a violência? Professor, eu acho que tudo o desmatamento. Desmatamento. Diga, Crisna. Professor, eu acho que o maior problema que o progresso trouxe para a nossa cidade foi o lixo e a poluição. É, realmente o lixo é um problema muito sério, né? Mas será que foi o progresso que trouxe o lixo para a nossa cidade? É claro que não, né? Eu gostaria que vocês trouxessem de casa amanhã para a nossa aula. É, material que a gente chama material de sucata. O que, que é esse material? São aquelas coisas, aqueles objetos que vocês não usam mais, que supostamente iam jogar, jogar fora, jogar no lixo. É claro que se deve ter muito cuidado quando se pede às crianças para garimparem o lixo, o que deve ser feito com a ajuda dos pais e com alguns critérios. Lixo orgânico, como restos de comida, por exemplo, não devem nem ser tocados. Agora, para essa atividade, que tem como objetivo a construção de formas geométricas, os alunos podem trazer objetos como caixas de papelão, latas de óleo, de refrigerante, garrafinhas plásticas e por aí vai. E se os alunos não conseguirem os objetos adequados? Bom, foi pensando nessa possibilidade que a professora Cristina, prevenida como é, providenciou embalagens de papelão, de vidro, plástico... Com formas geométricas diferenciadas. Então como eu pedi para vocês trazerem os materiais de sucata, eu gostaria de saber se alguém sabe o que é uma coleta seletiva de lixo. Alguém sabe? Para que eles entendessem o que era coleta seletiva, a professora pediu que eles separassem as sucatas em cinco caixas, uma só com vidros outra com papel e papelão, uma terceira com plástico, uma quarta com madeira e, por último, uma caixa com metal. Vamos ver se vocês dizem o material que vocês disseram de casa. Vivo, plástico, papelão, metal. Metal. Então a gente acabou de fazer a nossa coleta seletiva, né? A professora a aproveita dar esse dar momento falar para falar, falar sobre falar os diferentes tipos de, de materiais, de suas características e utilidades. Nós vamos aprender mais sobre as formas geométricas espaciais. Eu tenho aqui uma figura. Essa face aqui, ela é chamada de face quadrada. E essa outra face aqui, como é que ela é chamada? E agora, enquanto... Clinando nessa posição, a gente está avistando quantas faces? Seis. Três faces. Ao todo, nós temos seis faces. Então, vamos conferir: uma, Dua, duas, três, três quatro, cinco, seis. seis. Ao todo, nós temos seis faces. agora nós vamos pegar esse material de sucata e vamos fazer com eles algumas figuras geométricas, tá certo? Os alunos não tiveram muitas dificuldades em usar as sucatas para fazer formas geométricas. Ao construírem com as próprias mãos, eles acabam tendo uma percepção mais ampla e completa das formas geométricas os alunos também puderam dar asas à imaginação para criar outras esculturas. Olha, o que a gente pensou que era lixo, né, que ia jogar fora, a gente trouxe para a sala de aula e, olha, que maravilhas é né, de esculturas que nós trabalhamos. Como você vê, dá para fazer muita coisa a partir de materiais que iriam para o lixo. Esse dado, por exemplo, foi feito a partir de uma caixinha de remédios. Construir um dado como esse é mais uma possibilidade que você tem para explorar essa atividade. Ficou curioso? Quer saber como essa mágica foi feita? Quem sabe se a gente olhar por outro ângulo, a gente não descobre esse truque. A primeira coisa a fazer é observar se o fundo da caixa de remédios é um quadrado. Depois, com cuidado, abra toda a caixa. Trabalhe com o avesso, que está ali e sem escritos. Com uma régua, meça o lado quadrado da base. Depois, marque as mesmas medidas nas laterais. Unindo-as por uma linha reta, que deve ser estendida, até a aba lateral de colar. Vão surgir quatro quadradinhos iguais aos da base. Em cima de um deles, faça um novo quadrado igual aos outros. Sua figura vai ficar assim. Marque também as três abas estreitas que ficaram faltando, para você poder colar a tampa do seu lápis. Depois você deve cortar fora... Essas partes foram marcadas com X. Agora é só dobrar e colar a caixa pelo avesso. Assim você vai poder escrever o que quiser nas faces do dado. Então, é ou não é incrível transformar uma caixa de remédio em um dado? Como? Achou que foi rápido demais? Calma, não se preocupe. Se por um acaso você teve alguma dúvida ou não entendeu exatamente como é que essa mágica foi feita, não tem problemas. É só consultar na unidade 4 do seu guia de estudos, na área temática de Matemática e Lógica. Aqui você vai encontrar passo a passo todas as dicas para fazer o seu dado. Seus alunos vão adorar. Ah, e por em passo a passo, eu me lembrei de uma coisa aqui. Acho que está na hora da gente rever essa atividade. Peça para os seus alunos trazerem para a sala de aula caixas de papelão, latas de óleo e de cerveja, laranjinhas de plástico e outros objetos que iriam para o lixo. Explique o que é coleta seletiva de lixo e oriente as crianças para separarem a sucata conforme seus materiais. Para terminar a atividade, seus alunos devem transformar as sucatas nas mais variadas figuras geométricas. Como você sabe, hoje é um dia muito especial para todos nós. Afinal, estamos concluindo o primeiro módulo do Pro Formação, Um projeto que teve como meta principal a valorização do seu trabalho de educador. Acorda corda da viola todo mundo, na corda da viola todo mundo, pai. na corda da viola todo mundo, pai. na corda da viola todo mundo, viola, todo mundo as costureiras fazem assim, os capiteiros fazem assim, os passageiros fazem assim. Nesta série de oito vídeos, a gente trabalhou com várias experiências de prática pedagógica, dentro e fora da sala de aula e da escola. Juntos, pensamos sobre as relações entre a educação escolar e a realidade brasileira. E tentamos ver como a sua atuação pode contribuir para melhorar o desempenho da escola e promover o exercício da cidadania dos professores e dos alunos. Depois de tudo o que conversamos em nossos encontros, tenho certeza que estamos concordando em muitas coisas. Uma delas é que para garantir a qualidade do ensino básico a todos os brasileiros, uma escola hoje em dia tende a adotar a pluralidade e a diversidade. Mas como isso pode ser feito? É justamente isso que vamos estudar nos próximos módulos. Quando você vai ver... Como o professor pode melhorar e valorizar a sua atuação. E como a escola pode desempenhar, para valer, o seu papel decisivo na cultura e na realidade brasileira. Bom, nós já fizemos a nossa parte. Agora eu passo a bola para vocês. Tchau! Tchau! Tchau! Tchau!